A Licenciatura de Contabilidade do Instituto Politécnico da Guarda está acreditada com a classificação máxima de seis anos pela Agência de Avaliação e Acreditação de Cursos do Ensino Superior em Portugal, visa adotar o diplomado de Competências na área das Ciências Empresariais, em especial para responder ao mercado aos sistemas de informação contabilísticos, de auditoria, de controle interno, contabilidade de gestão e de preparação e avaliação de projetos que vai permitir desenvolver toda a área de empreendedorismo. Os nossos estudantes, ao longo de todo o processo formativo, têm competências adquiridas a partir do mercado, com um estágio que normalmente varia entre 3 a 6 meses e que responde às necessidades das empresas da região, de Portugal e do mundo. Também, a licenciatura está neste momento em processo de dupla titulação com o Brasil, com a China e com a Austrália, permitindo aos estudantes uma dinâmica internacional, dado que a contabilidade é um ensino global e é uma ciência comparada em todos os países de uma forma uniforme. Acima de tudo, no Instituto Politécnico da Guarda, procuramos formar profissionais para um mercado que não é regional, é nacional, e que responde às necessidades e competências das empresas, quer do setor público, setor da economia social, setor empresarial, setor uh, das entidades sem fins lucrativos, e nesse sentido respondemos a uma vasto leque de necessidades do mercado com uma grande empregabilidade.